O mundo anda cada vez mais acelerado. Somos bombardeados com volumes de informação impossível de processar, que tende a aumentar as nossas angústias, incertezas e frustrações em vários momentos. Essas sensações se aprofundam ainda mais em momentos de crise. As decisões guiadas pelo medo podem degradar os laços sociais, o que atingiria principalmente as populações historicamente discriminadas, e vulneráveis, como o aumento da intolerância afeta a nossa vida cotidiana, de que forma discursos e práticas intolerantes e violentas ganham força com a eleição de Jair Bolsonaro e enfraquecem valores democráticos. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá! O medo, o ódio, as incertezas parecem ter aumentado muito no último período. Atitudes violentas vêm sendo cada vez mais frequentes e legitimadas. O que isso produz na sociedade e nas relações entre as pessoas? Para responder a essa e outras perguntas, a gente recebe aqui a Ana Bock, psicóloga e professora titular da PUC São Paulo e Juliana Borges, antropóloga e consultora do projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Ana, vou, vou começar com você. É, quais os efeitos na nossa subjetividade dessa quantidade de violências, de incertezas, e, enfim, de medo do, de medo do presente e de medo do futuro? Olha, eu, eu vou começar dizendo para você o seguinte, que eu acho que tem uma coisa, claro, que a gente pode pensar por aí, que são efeitos disso, mas eu gosto de pensar que a situação que nós estamos vivendo, as subjetividades não são efeito delas, uhum. dela, são parte disto. Elas viabilizaram as subjetividades que, colocadas de uma forma onde a autorização para a violência encontrou terreno. Se você autoriza a violência, mas você não tem subjetividades disponíveis para isso, você não tem violência. Então, a gente precisa pensar que campo era este que nós estávamos vivendo, onde as subjetividades precisaram e gostaram de receber essas autorizações. Essa autorização para a violência, essa autorização para a desvalorização do outro, né? E, e aí eu penso, um dos fatores, e a gente pode ir conversando, achando outros, né? é, é que acho que a gente tem a, a mídia, é preciso considerar sempre que a mídia esteve disponível para construir uma ideia de que aquilo que os sujeitos viviam como... Um, um certo fracasso, uma crise, é, que estou correndo o risco de perder aquilo que eu estava conquistando uh, e, e eu não posso assumir que isto é minha responsabilidade, né, porque a meritocracia não me deixa, né, porque já pessoas me destruiu, se eu falar assim, eu é que fracassei. Então, eu preciso uh, encontrar uh, outros recursos. E a mídia ofereceu, ofereceu a corrupção, ofereceu o antipetismo, uh, então, é. em Aliás, os pretextos de sempre, né? Sim, sim, né? Caiu muito bem, né? Eu precisava, eu, lá eles, né? Eu uh, precisava disso para confortar a minha aflição de estar tá perdendo aquilo que eu... É, conquistei, de estar tá correndo risco de perder aquilo que conquistei, é, que eu conquistei, né? porque ninguém atribui às políticas que foram implementadas. Imagina, pro Unifesp todo mundo acha legal, mas não foi isso que fez. O que fez eu conseguir o lugar que, tô, que eu estou, é, foi o meu esforço. Uhum. Né? E, de repente, isso começa a correr riscos, a balançar a base. Então, eu preciso encontrar. E aí a mídia vem e responde, é, com elementos muito é, fortes, é, bons, bons é, para para minha pra acomodar, eficiente para acomodar a minha aflição que é a corrupção, que é, é o antipetismo. Então tem gente culpada. Tem gente culpada, Dilma é culpada, o PT é culpado. Né? Então, isso é um elemento inicial que eu apontaria, né? de que a gente fez parte disso tudo. Não tivéssemos vivendo isto, nós não teríamos autorizado Bolsonaro a nos autorizar. Uhum. Né? Eu quero dizer, a subjetividade não pode ser pensada sempre como efeito do, da, da, da realidade conjuntura. social. Ela é parte da realidade social, ela, ela promove, ela acolhe, ela permite, né? E, claro, ela se relaciona é, tendo o seu efeito, aí sim, aí nós podemos falar em efeito, mas ela é ativa. Não? É, um efeito, o efeito da amplificação dos medos, por exemplo, é, é um efeito já evidente, né? Juliana, é, inclusive nesse campo, no projeto Reconexão, a questão com as periferias e tal, quer dizer, a, po a população negra, né? as mulheres a população periférica vulnerável né? é, no Brasil, historicamente tão submetidas a isso que a Ana acabou de descrever aqui né? a atitudes fascistas ao arbítrio do Estado ao genocídio, etc. E se, ao se generalizar, a classe média as mídias ficam é, espantados, né? Mas, de certa maneira, essa é a história do Brasil, né? Essa subjetividade brasileira, casa grande sem zala, né? Que sempre fez isso, mesmo que não fizesse de maneira totalmente explícita, né? Então, entra na qualidade, inclusive, de antropóloga, de como é que você olha esse tipo de sociabilidade que constrói isso e que nos traz, nesse momento, nessa conjuntura, a situação que estamos hoje, né? Eu, eu gosto sempre de lembrar de uma citação de um de um colega e companheiro, que é o Silvio de Almeida, uhum. que é presidente do Instituto Luiz Gama. E, quando ele vai falar da necropolítica, né, das formulações do Achille Mbembe, que é um sociólogo camaronês, ele fala que, nesses tempos, todo mundo vai ter o seu dia de preto, né? todo mundo vai sentir o que é viver é constantemente um estado de exceção, né? porque se a gente for pensar a história do Brasil, nós somos construídos e constituídos a partir da violência. Né? A professora Marilena e fala isso, uhum. né? que esse é, uma, esse é um dos mitos fundadores da sociedade brasileira, a violência. Né? então eu acho que essa sociabilidade já já já ela nunca foi pacífica né eu acho que são mitos de harmonia mitos de pacificação social que nós vivemos né quando na verdade nós sempre vivemos em situações de violência o que acontece agora é que a gente tem com uma reorganização sistêmica do capitalismo, das forças neoliberais. né? Você não tem mais espaço para todo mundo na sociedade. né? Então, cada vez a maior concentração de renda, a financiarização, né? isso faz com que você tenha que fazer readequações e, portanto, dar espaços, é, é, tirar o espaço, na verdade, das relações e das construções democráticas. né? O capitalismo... Ele simplesmente se adequou à democracia, né? Mas não necessariamente é, como sistema compreende a democracia como necessária, né? E a gente entra nesse período, então, que você abre espaço para essas forças autoritárias tomarem é, tomarem conta do Estado legitimados pelas urnas, legitimados por esse processo, né? Então, eu acho que o que nós vamos ter é um aprofundamento é, dessas dessas políticas. É, de é, autoritárias, dessas políticas de extermínio, de marginalização, é, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de ser totalmente pessimista. E eu acho que também desses setores vai surgir, com certeza, uma resistência. Eu acho que não vai ser fácil... Eu acho que, como a professora Ana Boque disse, existiram políticas sociais que fizeram com que esses setores ascendessem à universidade, né, ascendessem socialmente. né. E eu acho que é, eles podem achar que vai ser fácil, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim nos exterminar. né. Eu acho que a partir de agora a gente tem uma maior presença de estudantes negros, de mulheres nas universidades, é, produzindo conhecimento, né produzindo novas narrativas, fazendo disputas políticas e eu acho que vai ter uma resistência que eles não esperam, mas que eu acho que vai ser forte também. Então, na, na linha de uma coisa de da resistência e de outra, da criação de novos modos, seja de fazer política e de novas soluções para esse embrólio no qual a gente está metido. né Estou é, falando isso pensando aqui na ideia, na, na ideia de que do ponto de vista da política institucional, estrutura partidária, não só apenas eleitoral, né? o sistema político brasileiro e tal, a gente viu que ele chegou a um ponto, parece, de esgotamento, inclusive podendo gerar esse tipo de distorção que, é, é, o, que foi o processo eleitoral no Brasil nesses últimos, nesses últimos tempos. De certa maneira, nós vamos ter que inventar respostas também a isso, é. Né? É, soluções para esse imbróglio. Como que as nossas relações, as nossas sociabilidades estão divididas, polarizadas e tal, é, de algum modo, se a, podem lidar com isso? Né? Como é que vocês veem, aqui eu já estou pensando no campo da esperança, né, de criar perspectiva <risos> de futuro, mas como é que a gente pode imaginar... Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. esperançar <risos> é, né? Como é que a gente vai procurar essas novas sociabilidades, esses novos vínculos de, de, de confiança, de lá social, que nos permitam encontrar respostas para esse tipo de situação limite que a gente chegou. Né? Então, foi interessante assim, porque assim que saiu o resultado, assim que nós tomamos consciência do que ia nos acontecer, do que, qual era o futuro, é, saiu um, um postzinho que dizia assim, ninguém solta a mão de ninguém. Eu fiquei impressionada com a rapidez com que alguém, é, alguém ou alguém, percebe a necessidade é, desta união. É, nós só vamos inventar o futuro novo se nós estivermos organizados. E coletivamente organizados. Né? Nós precisamos, em cada espaço que a gente tem, é, fazer as coisas de modo unificado, de modo afetivo, de modo... Uhum. Né? Eu é, disse que na campanha é, eleitoral, eu acho que é, eu vi acontecer no movimento de moradia, nas campanhas que as mulheres fizeram, que nós mulheres fizemos, né? aquelas que eram candidatas, as que apoiaram, nós vimos surgir uma. Surgir, já vem surgindo, né? mas ali a gente ficava evidente um modo feminino de fazer a política. E eu acho que esse modo feminino vai se fortalecer, porque como a gente está falando da necessidade do ninguém solta a mão de ninguém, isso é completamente feminino. Hum. Ninguém solta a mão de ninguém é completamente feminino. Então, nós vamos buscar formas e, o, e as mulheres estão disponíveis para isso, porque elas se organizaram na luta na campanha, como mulheres, como mulheres de moradia, como mulheres negras, como mulheres trabalhadoras, como mulheres... As mulheres se organizaram em muitas frentes. Né? Hum. Então, acho que é, nós estamos aí, se, se a gente soubesse, se os partidos souberem aproveitar isso, dar força às mulheres, né? se todo o movimento souber é, dar lugar, dar voz eu acho que nós temos grandes chances de inventar um no uma nova forma de fazer política. Agora, as instituições, tem que se rever, né? Elas todas têm que se rever, é, o, por, o próprio Partido dos Trabalhadores tem que rever suas formas de organização, de, é, ao, de exercer autoridade dentro do partido, de se organizar. Eu acho que tudo isso é necessário. E, é, assim, eu sou professora na universidade, professora da PUC, eu acho que lá na PUC é, tem sido o meu desafio. Tenho me colocado, imagino que a Juliana no movimento que ela está, eu tenho me colocado com esse, assim, gente, é, nós não estamos é solto. Tudo agora está preso numa história ampla, na história brasileira, nós precisamos garantir direitos, garantir direitos sociais, né? tudo tem que estar tá preso nisso. Então, vamos fazer nossa história dentro das nossas instituições é, sempre lembrando que nós estamos é, num momento de recuo não de recuo escolhido, de recuo forçado, em que nós não podemos deixar a linha de frente. É um recuo que não pode recuar, né? ele é um recuo que tem que estar lá pronto para, para o enfrentamento, atentos, para ele, nós vamos observar. Né? Juliana, mesmo queria te ouvir nesse mesmo lugar. Dizer... Concordo, com, eu concordo muito com o que a professora Nabok falou e acho também que os movimentos periféricos também, né? as periferias, é, os coletivos, os ativistas, também têm é, se organizado de uma maneira muito interessante e que eu acho que a gente precisa cada vez mais ouvir e dar espaço a esses movimentos. Né? Se a gente for olhar, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento, né? um, enfim, um avanço autoritário, é, quando a gente vai olhar também é, pela esquerda a gente tem uma uma, uma presença maior é, desses ativistas periféricos nas câmaras né no, no legislativo uhum. né então a gente tem casos é, em minas gerais no rio de janeiro aqui em são, né, em são paulo mesmo né então são ativistas que constroem nas periferias que fizeram suas campanhas muito pela construção coletiva né por um, e, e pensando esse outro modo de fazer a política né de maneira é, mais horizontal possível é, a gente sabe que é importante a representação, né? tanto que eles foram candidatos, então a representação é importante, né? não é um horizontalismo total, mas ao mesmo tempo essa relação de diálogo constante da relação no dia a dia das periferias, eu acho que isso é muito até importante de coletivo, até foi. de mandatos coletivos né? a gente tem casos de mandas coletivos que foram eleitos. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu acho essa essa análise assim, sobre os partidos políticos de esquerda, eu acho que é fundamental. Né? Eles precisam, de fato, se abrir, é, repensar, acho que talvez pensar em formas é, que não sejam tão fechadas, tão hierarquizadas mesmo, para entender essas demandas e conseguir ser a parte que representa esses movimentos é, na disputa institucional. Eu ia acrescentar eu acho que houve nesse tempo, com a mídia, etc., é, uma desvalorização, que também aí faz parte dos elementos de subjetividade, uma desvalorização da política. É, é, principalmente a juventude. É, já há algum tempo que se fazia pesquisa é, sobre juventude e se perguntava em quem a juventude confia, né? Acho que até a pessoa Abramo tem uma, uma pesquisa sobre isso. É, e é o último lugar daquelas da lista de confiáveis era dos políticos. De instituições confiáveis. De pessoas e instituições. Eram os políticos. Então você imagina agora. Então agora está completamente desvalorizado. Acho até que o Bolsonaro ele tem esse simbólico, sabe, no nosso, uh, no nosso coletivo, ele tem uh, lá deles, né? Ele tem esse simbólico de que ele uh, é alguém que disse assim: eu não estou com essa política. Eu xingo se precisar, eu mato se precisar, eu faço malcriação. Ele está. Aí, posto como alguém que faz malcriação na cena, né? E, e aí, assim, é esse aí o cara, porque ele sabe que esses políticos não valem nada, como se ele não fosse, um Político né? da é, velhíssima da, guarda. Nossa, do, o que há de mais antigo, né? É, e, mas, enfim, ele apareceu como alguém é, que não é. Então, é, essa desvalorização da política, ela põe em xeque a necessidade dos partidos se colocarem é pra, é, eles têm que produzir credibilidade, nós temos de alguma forma que produzir credibilidade, porque isto foi uma das coisas que sustentou a vitória do Bolsonaro, foi isto, cair por terra. Não há credibilidade na Câmara, não. em qualquer instância, em qualquer grupo, quer dizer, qualquer partido, nos movimentos sociais, tanto que veio uma lei que criminalizou movimentos e ninguém, tá bom, tudo bem, está muito bom, é isso aí, Tem que, né? a gente tem que ficar. Então, acho que essa questão que você coloca institucional, ela é um, uma, talvez o maior desafio que nós vamos ter, vamos ter que coletivamente enfrentar. Então, vocês instigam aqui, me instigam a duas perguntas. Uma, cheguei a escrever sobre isso durante a campanha, que, for, que foram a respeito dos eventos do Elinão. E eu dizia lá, na linha do que vocês estavam, do que a Ana, sobretudo, estava dizendo, que era de que, de certa maneira, o campo progressista retomou as ruas. Mas quem retomou as ruas no campo progressista foram as mulheres. Né? E estou falando isso porque, assim, não é que a gente, depois de, do, do impeachment, ou mesmo antes, desde, desde 2013, não é que o campo progressista não foi para as ruas, mas ele foi mais timidamente e em muito menor número. Às vezes, muitos eventos, mas pouca gente em cada evento. De maneira muito massiva, você tira é, as, as manifestações convocadas pela, pela mídia corporativa e pela ideia da antipolítica, né? que é o que você está dizendo, quer dizer, nós somos antipolítica, toda política é ruim, e a política é emblematizada por um partido, que é o maior partido, talvez o único partido partido mesmo, né no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. É, então, eu emblematizo, digo que a política é ruim e digo que, que quem faz a política é o Partido dos Trabalhadores, e que, portanto, o que vale é a antipolítica, por isso o cara se apresentar como antissistema e tal. Voltar para as ruas de maneira massiva foi um, uma conquista do campo progressista, mas foi uma conquista das mulheres, né? porque foram elas que protagonizaram e a gente inclusive teve no campo progressista as críticas, porque o Bolsonaro cresceu é, e chegou-se a, a, a ventilar a hipótese de que é, o crescimento deles tinha a ver com o movimento das mulheres, o que é um absurdo. Né? Eu queria ouvir vocês de, nisso, né? quer dizer, o protagonismo muda de mão, vai para a mão das mulheres, até porque me parece que o lugar né, para fazer um embate contra certos valores da chamada antipolítica é o lugar que afirma essas diferenças é, em relação à misoginia, ao machismo, ao racismo e tal, e que estão, né, na, nas chamadas minorias, e que estão protagonizadas muito fortemente pelas mulheres, né, negras, brancas, mas pelas mulheres. Né? É, é, eu acho que as mulheres... É, bom, primeiro eu vou fazer aqui um parênteses para dizer assim, uma das coisas na minha campanha que eu mais gostei, eu brinco na universidade, eu digo às pessoas assim, e aí, Ana, você voltou, voltou, voltou? Eu falei, voltei, fui visitar a vida e voltei, ah, porque a universidade tem aquela natureza um pouco fechada, né? É, mas a encontrar as mulheres, porque eu fui posta muito em lugares, atividades, porque as mulheres diziam ao PT, nós queremos que venha alguém, mas nós queremos a Ana, ou nós queremos uma candidata. Então eu fui, eu ia em muitos lugares. Eu me encantei com aquelas mulheres. Elas sabem fazer uma política nova, elas sabem fazer uma... Elas carregam tudo de felicidade, de disposição, tem uma energia assim, vibrante, né, na vida, assim, de... Elas lutam pela moradia, parece que elas estão fazendo uma festa, né? Elas estão sempre fazendo uma festa, porque elas estão festejando a união delas e a força que elas adquirem quando elas estão coletivamente... Colocadas. Uhum. Então, aquilo é bonito demais. E, e eu acho que o Ele Não é, mostrou isso, era interessante. Você sabe que eu conversei com uma moça numa, num debate de televisão, ela falou para mim: Eu sou assessora do Dória. Eu falei: Muito prazer. Eu sou a candidata a vice-governadora é, com o Marinho. Ah, assim, você vai no Ele Não? <risos> eu falei, eu vou no Ele Não. Seu partido vai no Ele Não? falei, meu partido vai no Ele Não. Ah, então a gente vai se ver lá, que barco? <risos> né? Aí ela me abraçou, me beijou, tchau, tchau, né? E, e eu falei, tchau, você sabe que no dia seguinte do Ele Não, nós estamos em campos diferentes. Ela disse, sei, deu risada, brincou. Aí as pessoas falam assim: Como que cê, com quem era aquela mulher que você estava conversando tanto, assim, tão amorosamente? Eu falei, com a assessora do Dória. Né? E, é, então, acho que é isso. As mulheres não têm medo disso, dessa aproximação. A, a política masculina é uma política de disputa de terreno. Eu, toda vez que eu vejo aqueles, aqueles programas, <risos> aqueles programas de zebu, de boi, de leão, de tigre, sabe? É, que passa no National Geographic, é, eu vejo aquele... Eu falo, olha, como o masculino tem uma tradição natural, assim, da... É, da disputa do espaço, né? da disputa do terreno, e as mulheres não têm. Né? É, então eu acho que isso é uma grande coisa, porque para unir, para forçar, para ter o coletivo, nós temos que trazer, e eu não, não acho que precisam ser mulheres, é das mulheres, mas é de todos, né? Nós queremos todos os homens fazendo a mesma coisa, aprendendo a viver sem essa disputa masculina, né? Mas deixa a Juliana falar que eu fui Bom, Eu acho minha. muito interessante mesmo. Né? Eu acompanhei por muitos anos a organização do 8 de março aqui em São uhum. Paulo, por exemplo. E é exatamente isso. É uma diversidade é, imensa né? de coletivos. Não é fácil né? a construção do consenso, ela é trabalhosa. né? Mas você vê a todo tempo, tem momentos de tensão... Alta, obviamente, porque há muitas divergências, mas todo mundo pensando. Nós temos divergência, mas nós temos que organizar o 8 de março. Né? Nós temos que estar na rua juntas defendendo o direito das mulheres. Né? E eu acho isso, que isso é uma potência muito importante, né? muito, muito interessante para a gente utilizar do movimento de mulheres. E as mulheres vêm vem, vem fazendo essa luta não de agora. Né? Se a gente for pensar na discussão do Cunha... né? pelo o fora cunha foi também protagonizado pelas mulheres né o que a gente chama de primavera das mulheres primavera feminista a marcha de mulheres negras que aconteceu em 2000 né há dois anos atrás né então você conseguir colocar 50 mil mulheres num dia de semana em brasília né mulheres negras falando do bem viver contra a violência né então eu acho que as mulheres elas têm é, protagonizado é, esses momentos justamente porque tem essa essa essa disposição de compreender as diferenças, né, e de conviver com essas diferenças, né? Porque isso é uma isso é uma tradição do movimento feminista, né? Uma tradição histórica do movimento de mulheres. E eu acho que a gente se a gente aprender com esse modo de fazer política, a gente vai conseguir fazer muita coisa boa e resistir de maneira muito mais efetiva é, nos anos que estão aí e pela aí vocês frente. E falado da o Bolsonaro é macho Uhum. É aquele macho que a gente não quer mais. Então, as mulheres têm muita luta para fazer, porque é esse macho que disputa o espaço, é o macho é, que é, desvaloriza a mulher. É, então, assim, este machismo não queremos mais. Então, para nós mulheres, ele ainda é pior do que para o coletivo né, da sociedade. É, um, é, essa ideia do machismo que se afirma pela... Pela negação do outro, é. né se afirma porque tem algo a propor, é, sou mas, de... se, mas se nega, a, a, se afirma pela desqualificação do outro. Né? Agora, no campo do que vocês estavam dizendo, no campo institucional, você fala, ah, os partidos os partidos progressistas têm que se rever, têm que mudar suas formas de fazer política, é, de certa maneira isso está em processo, né? essas coisas já estão acontecendo e tal. Agora, às vezes, e eu tenho ouvido muito isso né, nesse momento, que é assim... E, sobretudo em relação ao PT, é muito curioso que não se pede em relação a mais ninguém, é só o PT. né Mas, é, talvez por ter ficado no governo é, quase 14 anos, seguidamente, por ter produzido talvez as maiores inflexões sociais, civilizatórias de toda a história do Brasil e tal, também é o partido mais cobrado, né? pagar um, um preço é, pelos seus acertos, pelos seus erros. Mas, de todo modo, é, rever... É, tem vários modos de pensar isso, né? A gente vê tanto a direita quanto as mídias e tal pedindo, inclusive com o tempo, com a expressão meia culpa, fazer a meia culpa, né? Como se a gente estivesse falando de culpado, né? De, de expiação, de culpa. Né? É, e curiosamente ninguém pede autocrítica ao PSDB, ao PP, ao PDT, mesmo, ao né? MDB, à né? mídia. Eu não vejo, eu não vejo. O Globo, a Globo fez autocrítica entre aspas. Da, do apoio tá ao regime do... militar, 30 anos depois, para logo na sequência apoiar um golpe de novo. Então não fez autocrítica nenhuma, na verdade, né? foi da boca para fora. Estou é, supondo, estou né? tô, tô vendo na fala de vocês, que rever as práticas não é isto. Então eu gostaria que vocês demarcassem essa diferença, porque é, todo mundo tem que fazer autocrítica o tempo todo, né? mas autocrítica não pode ser uma ferramenta contra, tá certo? uma força política e liberando todas as outras, né? Dá para falar isso? Então, sabe que eu acho que o, o PT, você falou aí, protagonizou ah, uma é, uma transformação civilizatória. Eu acho que, eu não, eu não tenho dúvida disso, sabe? E eu acho que é injusto quando dizem que o PT é, é culpado de algum erro. É porque, não é porque falam que é erro, é porque abandonam todos os outros que foram incluídos neste projeto civilizatório. O avanço civilizatório protagonizado, coordenado inicialmente, disparado, talvez seja a palavra certa, pelo PT, no governo, que é inclusivo, que disse assim, essa gente toda que vive comigo é gente. E tem que estar comigo, onde eu posso estar. Então, assim, trazer negros para a universidade, a gente que trabalha na universidade, sabe, às vezes, os alunos do ProUni, eles fazem depoimentos dizendo assim, eu quero agradecer pela minha oportunidade de ter ido para a universidade. E eu brinco com eles assim, olha, você pode agradecer, se quer agradecer, você agradece, mas você precisa saber que você, ao chegar aqui, mudou a universidade. É, isso é outra coisa. As pessoas que foram incluídas, indígenas, negros, mulheres, pessoas com deficiência, tudo que foi incluído, porque é um projeto civilizatório, nós não tivemos só um projeto de governo, nós tivemos um projeto civilizatório né, que reconheceu a humanidade em muita gente, e nisto entrou muita gente. Então, eh, o PT trabalhou com toda esta gente, né? só a gente pegar a lista das pessoas que estiveram sempre apoiando tudo isso, que estiveram em cada lugar aceitando, coordenando, fazendo, eh, então é muito mais gente. Então, não tem esta revisão. O PT, ele pode fazer a crítica, que não é uma... ele pode incluir a autocrítica. A crítica... Tem que ser feita pela sociedade brasileira as formas de política construídas historicamente pela nossa sociedade. Das quais é, o PT também participou, Isso. Né? Então, nossa, nossa autocrítica dizia assim, puxa vida, não fomos capazes da ruptura. Mas por quê? Porque escolhemos o projeto civilizatório. E para fazer o projeto civilizatório, a gente considerou naquele momento que se a gente fosse fazer a ruptura aqui do modo de fazer política nós não íamos conseguir fazer o projeto civilizatório fizemos uma escolha tá podemos fazer até analisar isso se foi um erro se foi uma é, escolha que poderia preço, ter sido estamos de outra pagando o preço é, dessa escolha. mas a gente sabe que tudo que está posto aí como erro do PT é a construção do golpe é o golpe né então uh, não dá para ter qualquer disposição de autocrítica solicitada Nesses termos. Por quem produziu o que ele acha que é o erro que o PT cometeu. Né? Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta e aí eu vou dar a palavra para a Juliana, também quero ouvi-la nesse tema. Até já! Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo, hoje discutindo a intensificação da violência, do medo no Brasil e o que, que isso produz... Na nossa no nosso cotidiano e aponta para o nosso futuro. Né? A gente sabe que o Brasil é um país violento, historicamente, que essa violência tem uma um forte componente político. No campo, nas periferias e no ambiente doméstico, a violência, historicamente, tem se apresentado como uma espécie de linguagem através da qual a opressão opera. Agora, um discurso de legitimação da violência, enquanto método de ação do Estado, parece estar mais forte do que nunca, tem um paralelo histórico com a efetividade e, inclusive, a desfaçatez de um discurso de um discurso explícito de violência. Eu queria, e eu terminei o primeiro bloco, Juliana, querendo, dizendo que queria te ouvir sobre a questão do revisionismo, né? é, até como uma estratégia violenta das elites brasileiras, da mídia brasileira e dos opositores ao campo progressista, né? É, e uma violência que opera simbolicamente, portanto, mas que opera na carne né, da população periférica, da população negra, da população pobre do Brasil, historicamente. Né, a nossa herança marcada no DNA, casa grande, senzala. Né? Então, essa questão do revisionismo, né, eu acho que é, quando a gente é, leva o debate político para o campo moral... Né, é, é quando a gente entra nessas discussões da culpa né? hum. Eu acho que política, o que nós fazemos na política É atualizar ou não a nossa construção política Atualizar ou não o nosso programa né? E eu acho que o nosso desafio né, Eu acho principalmente o desafio do Partido dos Trabalhadores É de uma atualização programática né? é, O que não significa ficar preso a essa demanda Que é uma demanda que, na minha leitura É uma demanda que tenta nos imobilizar porque a gente, nós precisamos a todo tempo pedir desculpas, né, ficar nos revisando o tempo todo e isso nos, nos paralisa para a gente poder avançar nas construções políticas, no diálogo, na relação com a sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando só apenas o PT é demandado é, para que faça essa autocrítica, né? Acho que uma autocrítica fazendo esse gancho com a discussão da violência, né? Teria que ser do Estado brasileiro, né? Eu acho que o Estado brasileiro historicamente é um Estado violento. Né? é um estado que aplica a repressão se a gente for pensar é, historicamente nas, nas mobilizações que, que a gente né, nas revoltas que nós tivemos no país sempre foram violentamente reprimidas né? foram exterminados a gente sempre falamos de canudos né? né o que aconteceu é, na, com aquela população que estava reivindicando direitos né? então é, é, o estado é o estado brasileiro infelizmente eu, ele produz e, e, e o tempo todo essa violência, né? E produz esse estado de medo, nesse né, Esse estado de exceção, esse estado policial, o tempo todo, fazendo com que a sociedade corrobore essa ação violenta o tempo todo. Né. Então, eu acho que se a gente for falar de autocrítica, eu pelo menos acho que tem que ser uma autocrítica é, sistêmica, né? No caso do Brasil. É, e essa questão da, da dessa violência agora, é, enfim, legitimada, né? Pelas urnas. É, eu acho que é fruto desse, desse processo histórico mesmo, né? é uma, uma demanda muito grande também da sociedade por respostas, principalmente na área de segurança pública. Né? É, essa, essa, infelizmente, é, a gente, eu acho que o, o campo progressista produziu pouco é, sobre essa área de segurança pública em termos de política pública. Né? Eu acho que se a gente for pensar no campo acadêmico da pesquisa, há uma produção extensa, sobre isso, sobre estudos da violência, né? Mas nós, né, acho que os partidos, os programas apresentavam muito pouco sobre isso. E se você somar a esse caldo violento da sociedade, a resposta das pessoas é, então me dá uma arma que eu mesma vou resolver, né sem compreender que é, a arma vai fazer com que nós viremos um faroeste, né e pouco vai, vai aumentar a violência, ao contrário de diminuir essa violência. Então, eu acho que esse debate de segurança pública, ele é fundamental também nesse processo para a gente enfrentar essa escalada violenta também. Precisamos dar resposta efetiva a essa demanda das pessoas que é incentivada pelo medo, que é incentivada pela insegurança, que não é uma insegurança só em relação à é, a, a, a violência física, que as pessoas podem viver, mas podem sofrer, mas também é uma violência dessa instabilidade do emprego. Né? São diversas as violências, né? isso vai criando, ah. vai, vai intensificando relações. É, a falta de horizonte, mais, né? exatamente. a falta de horizonte, a insegurança é, jurídica, a gente não sabe mais se os direitos consignados na lei, vão estar garantidos ou não, a gente tem visto uma série de descumprimentos, no mínimo, né? além de ilegalidades no nosso judiciário e assim por diante. Né? Você falou uma coisa, queria ouvir a Ana também, que é o eu vi recentemente o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista em segurança pública, enfim, e ele diz isso que você falou, né? diz, olha, o campo progressista, talvez por conta da ação, 21 anos de ditadura militar, onde a segurança era pensada sempre na lógica da militarização, foi uma, foi uma pauta negada pelo campo progressista como uma pauta de direita ou uma pauta é, conservadora. Então a gente avançou muito pouco nesse debate e cedeu essa pauta, né, cedeu essa agenda, mesmo nos governos, é, tanto em nível federal como estadual e municipal, cedeu esse debate é, para o campo mais conservador. E, portanto, a gente está muito atrasado, tem propostas pouco consistentes nesse, nesse lugar. Né? Então, a gente também não produziu alternativas viáveis, sendo, inclusive, que a gente tem uma história, né? essa que você estava falando, da história da violência, a história da, da escravidão, e a Ana lembrava aqui no intervalo, né? que é uma história que, também que não é monolítica, que não dá para fazer uma generalização rasa, até porque, inclusive, o tipo de relação entre o colonizador, né, entre o opressor e a população negra também não, não era sempre do mesmo modo, ela tem nuances, né? É, se você... a gente tem na história algumas figuras, agora estou lembrando aqui, a tia Anastácia. Uhum. Personagem é figura, de Lobato. É, né? é, negra, adorável, quem não a, se apaixonou pela tia Anastácia? E, então nós tínhamos isto, o negro uh, que é acolhido, o negro que é dentro de casa, o negro que eu gosto, o negro que é meu, né? E o negro que está lá no Pelourinho apanhando, que é rebelde, que está no quilombo. Uh, você tem essa história na nossa, eh, na nossa vida brasileira. Aí você tem também com o colonizador, né? É interessante, o português... <risos> o português é, ele massacrou esta terra, né? a gente, é que a gente tem a história do ponto de vista de quem diz assim, terra à vista, mas a gente não tem a história da, do ponto de vista daquele que diz, caravelas à vista, né? é, então a gente tem esse português autoritário, esse português que manda, mas como é que a gente reagiu a ele? Fazendo piada. Né? fazendo piada. É, a gente criou a piada do português. Né? É uma vingança deliciosa. Você vai para Portugal e fala, quer, quer ouvir uma história de português? <risos> né? Então, assim, é ambivalente. É está ambivalente. lá como possibilidade subjetiva o ódio e está lá como possibilidade subjetiva o amor, o afeto. Né? Então, é, você tem momentos em que isto vai mais para cá ou mais para lá. Agora, o duro é quando você tem alguém que vai governar, é, é, dizendo o quê? É, dando autorização legal, né, é, dizendo que a violência pode acontecer. E eu acho que nós tivemos, assim, com toda essa ambivalência, muitas leis nos nossos governos progressistas, no nosso projeto civilizatório, que dizem é assim, não, gente, que é isso, pode bater no outro. Não pode matar a mulher, não pode bater na mulher, não pode bater nas crianças, não pode bater na escola. A escola, é uma, as mulheres que batem nos filhos dizem que elas aprenderam com a escola e aprenderam com a escola. Uhum. Né? Nós tivemos instrumentos de, de violência na escola. A palmatória então, assim, a palmatória, é famosa, ajoelhar no milho. Uhum. E hoje em dia dizem que a criança fica com o dedinho assim na lousa, numa bolinha de giz que você faz e ela não pode escorregar o dedinho dela, tem que ficar lá segurando. Né? Então você tem torturas das mais, a a escola faz isso, né? a escola é pensada também, às vezes, com essa natureza. E aí você tem uma violência que foi sendo, sabe? Guarda aí, cara, porque você não pode, eu te prendo, uhum, eu te ponho para uhum. fora, eu te mando embora, se você for violento. Né? Então o que começa a acontecer? Começa a aparecer o assédio, que é aquela coisa moral, que você não, você não bate, você não põe de castigo, você só fala assim... Não, tudo bem, se você fizer, você vai ver o que vai acontecer. Né? É o assédio, é, começa a aparecer auto, a é por isso que eu digo assim, é uma subjetividade que precisava daquele, daquela autorização, porque ela já não aguenta mais segurar é, o lado do ódio, o ódio e as formas violentas de conduta que foram aprendidas, o moralismo, que está tá tudo o aí tudo sufocado, né? Tava então às contigo. vezes eu penso que é, eu penso que o Bolsonaro ele é aquele que veio para destapar esse é, Pra, põe para fora. Quem sabe a gente daqui, tá se a gente tiver que aturar mesmo quatro anos, quem sabe daqui a quatro anos a gente tá mais manso. Mas assim, é porque é isso, é reprimido numa quantidade muito grande. É a população que fala, não, negro tem que apanhar, é nordestino tem que comer capim. Que que é isso, gente? Que projeto é esse? É, quem é o outro para você, né? Mas tá lá, eu tô violento com quem der e com quem vier, né? Uh, então, eu acho que esse jogo ódio-amor, uh, o Suplicy percebeu na campanha, né? Ele, no finalzinho, ele resolve fazer aquele ato na Paulista, pelo amor, uh, e, e a gente, assim, a primeira vez que ele falou, eu falei assim, Ai, Suplicy, que babaquice, né? É, mas é porque ele percebeu que estava na hora de botar em evidência que aquilo estava contraposto a um afeto, a uma forma afetiva de ser, a uma forma afetiva de conduzir a própria política. É, né? e, a ideia, e a ideia de um amor na política, lá na Arendt, que não tem a ver com amor romântico, que não tem a ver com amor carinho, uma afeição, digamos... É, rasa. Né? Estamos falando aqui de laço de confiança, de estar isso. junto, de não soltar a mão Desiste de ninguém, o que é essa ideia, é, que é essa ideia de, de proximidade, de vínculo, e isso que é o amor na política. Né? Agora, a gente perdeu, tem perdido, muito, inclusive pelo, pela grande campanha mundial, não é só no Brasil, né? de dizer que a política é podre, que, portanto, é preciso ser antipolítico, então, de criminalizar o campo político a gente perdeu a confiança na política. Né? Veja, ao dizer isso, eu não estou dizendo, ninguém de nós aqui está dizendo que, assim, olha, é, pessoas que cometem crime no exercício da política institucional, por exemplo, como é, corrupção ou outro tipo de ilegalidade, não mereçam ser processadas. É, é Óbvio que sim, né? Mas daí, apegar a nossa imperfeição, os problemas pessoais ou de grupos e tal, e, e botar tudo isso na conta da política inviabilizar isso que eu estou chamando de uma confiança no outro, uma confiança no coletivo para produzir um projeto de país, de nação. né? É, eu acho que há uma uma desconfiança da política institucional. né? Acho que há pouco tempo atrás, eu não me recordo exatamente a data, saiu uma pesquisa sobre a população negra, os negros estão ou não na política. E o que a gente percebeu é que os negros não estavam, não conseguiam acender espaços de direção dos partidos políticos, dos movimentos, muitas vezes, mas eles estavam fazendo política, fazem política no seu, no dia a dia. né? Quando a gente vai olhar os saraus, né, os slams que acontecem, as batalhas de rap e tudo mais, é todo mundo tem a compreensão de que aquilo é política. né? Ao fazer uma rima você está discutindo política, está formulando, né? está chamando o outro para a construção da política. E eu acho que esse é o grande, é o, é o grande questão agora, assim, né? como a gente consegue restabelecer essa confiança de que é possível construir representatividade com representação, né? que são conceitos complementares mas diferentes né? na sua relação. Então, a gente precisa ter representantes, mas que modo essa representação vai ser construída? Né? É, e trazendo um pouco dessa política que está fora do institucional para dentro do institucional, hum. né? Porque eu acho que existe justamente nessa política fora do institucional isso que você disse, essa tentativa constante de construir laços, né? Como de construir uma comunidade política, hum. né? Construir laço afeto, autocuidado, né? Que é tão importante nesses momentos, nesse momento agora vai ser tão necessário. Né, o autocuidado a gente é precisa levar né? é, é exatamente política. essa é a grande política a né é além de feminina é negra é, é além tá. de feminina é negra né então é. a gente a gente tem dito muito nas periferias né que sempre nos chamavam nos chamaram de senzala mas nós somos quilombo né que é uma maneira de você ressignificar esse esse processo justamente né aqui vai se construir Do lugar uma da comunidade para o lugar da luta né? para o lugar da luta para o lugar da mobilização é, da construção da coletiva da né e de construção essa comunidade, né? a partir de laços de afeto, a partir de uma outra maneira de ver a política e de enxergar as pessoas. É a ideia né? do comum, né? A de ideia produzir do comum, comum. Exatamente. Né? A política é o espaço da produção do comum. Quando a gente não consegue ter confiança, né? Não é em pessoa hábil C, mas em projetos, em ideias e tal. A gente perde a possibilidade de produzir comum, né? Eu estava ouvindo, Ana, e, e vou agora aqui convocar a candidata vice-governadora do estado, <risos> do maior estado do Brasil e tal. Porque eu ouvi com, com eu diria, eu, eu ouvi com tristeza. Com tristeza, sinceramente com tristeza. Uma recente entrevista do, do candidato que eu considerava do campo democrático, ainda considero do campo democrático, Ciro Gomes, dizendo, entre outras coisas, e aí não se trata apenas de uma discordância, mas ele dizendo que políticas de inclusão social, políticas para minorias, população LGBT, cotas e tal, que foram propostas... Pelos governos do PT era um equívoco porque a população brasileira não aguenta isso, porque ela é conservadora, não aguenta isso, que isso era uma afronta à população brasileira. Eu fiquei estupefato ao ouvir isso, porque eu disse: olha, se essa é só uma estratégia política de migrar do campo, no qual ele era reconhecido ali do, do centro, centro-esquerda, migrar para a direita, tentar ocupar o campo da direita, que foi esvaziado pela ultradireita, né? porque os partidos de direita clássicos, o PSDB, sobretudo, foram esvaziados, dizimados também, né? embora ninguém peça para eles revisão e tal. Foram... Se é isso, eu fiquei muito triste. E se é uma convicção, me deixa mais triste ainda a gente ver um companheiro no campo democrático dizer uma barbaridade dessa. É né? que eu acho que o Ciro não tem um projeto civilizatório, essa é a diferença. Uh, ele tem projeto político, ele tem projeto de governo, ele é um, uh, um estadista, ele é um, ele político, é um quadro político, ele é um quadro político, mas assim, ele não tem projeto civilizatório. Né? Então, é fácil, porque eu estava dizendo é disso. É pragmático eu tava, assim. Né? É pragmático. Eu estava dizendo disso, né? de que a população, essa eu não falei desse jeito, jamais falaria, mas agora pegando só para poder fazer a relação, de que a população já não aguentava mais. Eu estava dizendo isso, de que a população foi obrigada a sufocar suas manifestações de ódio, de violência, seu jeito masculino de ser, e estou falando de mulheres e homens, de um jeito masculino de ser, seu tudo, isso, tudo isso, seu moralismo, tudo isso ficou sufocado. É, só que, assim, jamais para desvalorizar isso, porque isto é o projeto civilizatório, que diz o outro, a gente precisa aprender, a gente precisa avançar no modo de nos relacionarmos com o outro o outro é bárbaro, o outro é a minha possibilidade, o outro é a possibilidade do coletivo. A gente precisa avançar para isso. E para isso precisa ter LGBT, mulheres, negros, é, pessoas com necessidades especiais, com deficiência. A gente precisa ter todo mundo é, conosco. É vambora, gente, de mão dada, todo mundo. E ninguém larga a mão de ninguém, né? Porque isto é o projeto civilizatório que o PT tem, né? que o PT tem. É, mas eu, eu tenho esperança, sabe no quê? Que o Lula disse que a gente é as pernas dele, os olhos dele, é impressionante como aquilo calou nos sujeitos, que diziam assim, eu sou o Lula, eu sou o Lula porque ele disse que eu podia falar em nome dele, né? Aquilo é de uma força e, claro, é, não é para ser qualquer coisa, é para ser representante deste projeto que o Lula simbolizou, né? Então, tem esperança. No esperançar eu tenho. Esperança, nós vamos ter que é, esperançar, né? buscar trabalhar, construir claro. essas possibilidades. Então, Juliana, queria te ouvir nessa, nessa direção é, disso que a gente estava falando, disso que a, a Ana acabou de falar, e lembrando aqui, né, que também provavelmente numa situação de normalidade democrática, normalidade institucional, a gente não veria. Um, um, um processo, para dizer o um mínimo, de tal fragilidade jurídica, né, condenar um ex-presidente da República que foi considerado é, o maior presidente Brasil, em termos de aprovação popular, inclusive internacionalmente. Né, e aí você, é, é só num ambiente né, da criminalização da política, da criminalização de um partido político, que é possível naturalizar por uma parcela grande da população com com as devidas blindagens pela mídia, etc., naturalizar a, digamos, o avesso da lei, né? a flexibilização da, da jurisprudência da lei brasileira para prender um ex-presidente e para prender o maior líder popular, eu diria, do mundo na atualidade, né? o maior líder vivo é, na atualidade. Como, como enfrentar, a Ana fala, da esperança? Como enfrentar isso? A gente vai precisar de algum modo desnaturalizar essa situação. né? É, eu acho que é, essa que para mim é uma perseguição a né, figura do presidente Lula, o que ele representa, é, e a ele enquanto pessoa, né, enquanto líder, e ao que ele pode mobilizar. É, escancarou o que é o poder judiciário no Brasil. Né? Eu acho que esse, essa discussão... O que é desde sempre. O que é desde sempre. Né? Se a gente for pensar é, nos marcadores do sistema judiciário, né? mais de 80% dos juízes são homens brancos de classe média né? e que vem de uma tradição é, de... É, de é, de construção de ideologia, a partir da ideologia burguesa, né, das classes dominantes. né? É, esse, esse, é o, esse é o marcador, né, o marcador social da diferença é, do judiciário é, brasileiro. né? Então, acho que isso escancarou esse sistema de seletividade penal. Se a gente for olhar é, processos antigos né é, a gente já tinha seletividade penal em relação apenas aplicadas a, a pessoas brancas e pessoas negras ainda no período colonial no Brasil né ainda no período Imperial a perdão e ricos. É, a pobres e ricos a negros e brancos é, né então a mulheres e homens a é. mulheres e homens né? as mulheres sendo penalizadas na esfera na esfera é, privada né e porque eram, não eram consideradas cidadãs né então a gente tem historicamente um poder judiciário que flexibiliza, como você bem disse, né, a partir do olhar e da subjetividade daqueles juízes, é, a, a, como vai ser aplicada a lei. Né? Se você é um jovem negro periférico, se você é o Rafael Braga, né, você vai ser considerado traficante, se você é um jovem branco de classe média universitário, você vai ser considerado um usuário de drogas. Né? Se você é um nordestino, líder sindical, trabalhador, né, que... Que não tem o ensino superior, né, que não tem aquela pompa, você vai ser criminalizado por fazer política. Mas se você é um professor universitário. Se uma... você é um sociólogo com se um apartamento é... em Paris. Exato. Eu estava chegando exatamente entrou. nessa. Estava <risos> chegando exatamente nisso. Adorei que você captou aí o, o caminho para isso. Aí você não vai ser criminalizado, né? Então, esse, o judiciário, ele é. Eu acho que a, a, a gente. Assim como a segurança pública, acho que discutir o judiciário, discutir, apresentar propostas. Eu acho que a gente a gente sinalizou isso na última campanha. né? É, a gente vê nas declarações da nossa candidatura, né, a presidência da República, essa questão de que a gente precisava rever é, e, e acabar com os privilégios do judiciário. Né? E eu acho que é, a gente resolveu enfrentar de vez essa batalha. né? E eu acho que nós vamos ter que enfrentá-la cada vez mais daqui para frente. É. É, obviamente nós estamos num período é, como disse a professora Ana Boc, de recuo mas sem poder recuar de estar na linha de frente uhum. né é, então óbvio que fica é, é mais difícil para a gente questionar esses poderes mas nós vamos ter que colocar isso na agenda né porque é, quando eu penso nos três poderes assim para mim o poder do privilégio né, muito pessoalmente, é o poder judiciário, assim, né, o poder que mais carrega os privilégios e as marcas da violência e da perpetuação da desigualdade. E, e no meio da crise política, o judiciário tomou o lugar de, de, dar, de governar o Brasil. Totalmente. Né, no, no último período, aí, na última quadra. E Ana, o que dizer? Queria, nosso tempo agora está esgotando, eu queria o que dizer de um juiz de primeira instância que é guindado ao posto de ministro, de ministro da... da Justiça, da Segurança Pública, de, de, um, Sim, de um super-ministro, ministro. e que, numa das suas primeiras declarações, diz que não tem importância. Ele tinha dito que a Caixa 2, porque fere a democracia, é pior até do que desculpa. a corrupção para o enriquecimento pessoal. E ele diz para o líder do governo dele né é, que, para ele, tudo bem, porque ele pediu desculpas, que, então, é, o cara é um cara bom, ele é, o admira e, portanto... Está tudo bem. Pode Olha, eu acho um que Moro só se compreende e explica quando você introduz na análise os interesses estadunidenses. Né? Você tem que tem que colocar o petróleo, você tem que colocar a água, os minérios, a Amazônia, para entender o que significa o poder do Moro, né? o que significa o Moro, é que representação ele tem dentro do golpe. Né? E, e aí... A completa liberdade de dizer qualquer coisa que ele queira e é, que possa... De fazer o que é, quiser. É assédio. Né? A técnica é assédio. Né? Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a presença da Ana Nabok, nossa recém-candidata a vice-governadora de São Paulo, Juliana. É, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O melhor e mais justo... Mantenha a esperança de que a política siga o caminho do diálogo da democracia. Até a próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.